Olá! Nesse vídeo, irei ensinar a comentar e responder o questionário. Aqui estão os links para as atividades que serão desenvolvidas em grupo. Clique no primeiro link para acessar o questionário. Irá abrir essa página. Leia as orientações com atenção para responder o questionário. São permitidas duas tentativas. Terá um prazo especificado de quando irá abrir e fechar o questionário. Fique atento ao prazo! Dentro dessas duas tentativas, a maior nota irá valer. Ou seja, se você tirar 7 na primeira tentativa e 8 na segunda, a nota 8 irá valer. Lembrem-se, apesar da atividade ser em grupo, todos terão que responder o questionário de forma individual. As respostas terão que ser as mesmas para todo o grupo. Quando abrir o questionário, irá aparecer um botão mais ou menos aqui, onde poderão acessar e responder o questionário. É isso, pessoal. Obrigada!